Oi hey, Strawberries, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a um, é, Luísa, né? Que apareceu aqui, que é uma inscrita. Ela acabou de se inscrever. Eu fui divulgar, né? E aí ela foi lá e se inscreveu. Muito obrigada, é, Luísa, e um salve. A gente está aqui no Adopt Me, porque eu quero dar a notícia que já apareceu aqui 5 dias. É, e vou falar aqui, gente, que eu já mandei um salve para ela. Pera, eu vou colocar assim. Já mandei salve. Já. Já. dei Salve. Pera. Eu não vou conseguir digitar, gente. Mas, é, eu vou falar aqui. Obrigada, que ela deu isso aqui. Obrigada Pronto, já mandei Tá, gente, então A gente veio, né, fazer aqui um vídeo super legal Que é mostrando minha casa aqui, né, ela tá junto E um, começando aqui, né, pela recepção Que eu fui pra lá, não sei pra quê, Mas é porque o cenário é bonito lá, né E eu quis começar o vídeo lá ela me pagou, gente. Tá, aí o meu hotel, resort, se chama Hotel Resort meg Bom, mas antes de eu mostrar tudo aqui, é, mas eu não vou mostrar minha casa, minha casa inteira, tá, gente? Porque eu não terminei, só o primeiro andar que eu ainda tô fazendo, eu não terminei também. Mas tá ficando muito legal. Já deixe seu trabalho like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Então, ó, aqui é a recepção aqui, ó. Do, do hotel, né? A gente também tem Pet Friendly. Aí você vai lá. O que, que é Pet Friendly? Pet Friendly. É tipo quando dá pra você levar o seu cachorro e ele dormir aqui, comer, ração, é, beber água. Aqui umas decorações. Pera, eu vou falar aqui que eu tô gravando. Eu não consigo digitar o S. Tá, então aqui ó, a decoração da janela, ó oh, gente, ela falou, oi gente. Tá, aqui uma decoração da janela, peraí, deixa eu subir aqui pra vocês verem melhor, ó, uma decoração da janela, olha que legal. Tá gente, aqui é as pessoas esperarem, tem um cafezinho, e aí vai lá, você senta. Olha que legal gente, tem até um cafezinho, mas vamos guardar pra depois. Aqui é meio que um jardinzinho, super fofo. E aí, que eu coloquei meu canal pra divulgar. Divulgar, né, para as pessoas gostarem. E aqui é aquele jardinzinho, sabe? Acho que é jardim de inverno, né? é aqui mesmo. Aí tem umas revistinhas aqui. Aí vamos até o tapete, ó. Tão vendo, ó. Aqui dá pra, pra, pra piscina. Só que a piscina não tá pronta, ó. E tem essa decoração nas árvores. E vamos subir aqui o primeiro andar, gente. Deixa eu abrir aqui a porta. Vem, Luísa... Aí, ela fechou já. Aqui tá sendo decorada, né, gente? Eu ainda não terminei, ó. Mas tá ficando bem legal. E aqui tem uh, o primeiro andar, né? Que já é muito... É, como é que eu vou falar? Chique, né? Porque olha o tamanho dessa TV, gente. É chique ou não é? Então. Aí aqui já tem lareira. Já tem até a cozinha. Olha, gente, que legal. Balcão aqui pra fazer. Mas vai funcionar assim. Dá pra, dá, se você quiser morar no primeiro... Você vai dar para fazer comida e você vai poder pedir para os é, é cozinheiros do hotel fazerem a comida para você. Aqui tem esses banquinhos aqui para sentar no balcão. Essas luzes é, aqui lindas, lâmpadas. E subindo, vamos ver aqui, tem uma varandinha, gente. Por que, que eu coloquei esses, esses, essas barreiras de vidro? Eu coloquei porque se eu colocar só esse negocinho de letra... E dá pra cair, então, pra ficar mais realista, eu coloquei a de vidro aqui. Aí tem pra pet. E aqui é uma gaveta super chique, bem diferente. E aqui outras gavetinhas, sabe, gente? Eu esqueci o nome, mas é quando tem no, aqui no quarto, ó. Aí aqui é a decoração, que ainda não terminou aqui, tá, gente? Vai ter mais. Aqui também, ó. Olha que legal, gente. Aí aqui é como se fosse roupas. Olha, bem legal, né? E aí, é isso aí, opas. Aí aqui, livro. E dá pra ligar aqui a luz pra ficar mais acesa, assim, ó. Pronto, a gente fica melhor. Aí aqui, né, ó, tem o um quartinho, a caminha. Bem fofa. <risos> Aquelas, né, ela falou. A menina. <risos> tá, a gente, a gente desce essa escada elegante. E aqui, eu não lembro, mas eu acho que vai ser... Meio que um espacinho aqui pra família ficar reunida. E, gente, agora eu vou dar um spoiler do que que vai ser aqui. Aqui eu acho que vai ser um outro quarto, acho que de criança. E aqui, claro, né, já tá a resposta, vai ser o banheiro, pelo menos eu acho. Eu tô pensando, acho que vai ser. Tá, gente, aqui eu não sei, mas acho que vai ser, tipo, uma sala de jantarzinha aqui separada, mas eu vou... Tirar essa porta, se for a sala de jantar. Porque aí, ó, já fica bem aberto. E eu não gosto de separação, assim, na, tipo... Sabe? Quando fica separada aqui da sala de jantar, fica meio estranho. E, ó, a gente tem isso, ó. Eu vou dar uma visão geral aqui. Ó, gente. Ela tá aqui, ó. Faz a pose pra gente. Ó aqui. Aí que tem essa luminária aqui. Nem falei, né? Aqui a planta. TV zona. Olha, gente. Aí aqui a cozinha. Olha que legal. Aqui é a cozinha. E aqui, ó, coloquei esse negocinho aqui pra dar um detalhe. E aqui, né, ó, a geladeira mais cara. Acho que é a penúltima mais cara, gente. É, acho que sim. Aí eu fiz também, eu acabei de esquecer que eu não falei. Que eu, eu fiz esse armário aqui super fashion. E esse aqui, gente, não existe no Adopt Me. Eu também fiz. Tá, gente, então bora. Agora, vamos pro segundo, porque é, eu vou até o segundo só pra falar o que, que vai ser. Segundo, acho que vai ser... Eu tinha feito uma cozinha, só que assim, eu excluí tudo, né, porque não tava muito legal. E aí, eu acho que vai ser assim. Aqui vai ser meio que o segundo andar, né, o segundo quarto. E vai ser bem chique, ó. Esse espaço são aqui inteiro. E aqui é, aqui vai ser um quartinho também. E aqui vai ser o banheiro. É, Gente, pelo menos eu acho, né? E também... Ah, gente, acho que pode ter... Assim, aí eu vou falar um spoiler agora da, co da cozinha, da, da piscina. Aqui na piscina né vão ter umas coisas dentro. E aqui vai ser a lanchonete do hotel. Aqui vai ter um barzinho. E aqui vai ser... Vai ter... Ah, não, gente. Lá vai ter o barzinho que é o restaurante. Bem grandinho. Vai caber. E aqui vai ser um outro quarto, gente. vou fazer bem grande. Vai ser um quarto na piscina. Pra ficar bastante quarto, gente. Pra ser um hotel bem grande. Então, esse vídeo não vai ser muito longo, né? Porque só spoiler. E os andares que eu fiz, né? Da minha casa. Vou ficar aqui na recepção, pegar um cafezinho. Vou tomar um pouquinho, né, gente? Opa! Deixa eu sentar aqui. Aí. Então, vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu trabalho like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E o ovo mítico sai em 5 dias, hein? Fica de olho!